A temporada 2023 da Fórmula 1 ainda nem começou, mas a batata de Carlos Sainz já está assando, pois é. Quer saber por quê? Fica ligado aqui no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Marino, seja bem-vindo ao Grande Prêmio, se você é novo por aqui, eu já te convido a fazer a sua inscrição também, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações, tanto aqui como também no seu celular, para você não perder nada do que a gente posta por aqui diariamente. E vamos falar da Ferrari, vamos falar dessa equipe que começou 2023 num misto de esperança e otimismo, principalmente com a chegada do seu novo chefe de equipe, o Frederic Vasseur, mas também as notícias recentes que vêm lá de Maranello são muito animadoras, a equipe não confirmou, claro, mas a imprensa italiana já especula que os primeiros dados do simulador da Ferrari mostram que o carro desse ano é aproximadamente um segundo mais rápido do que o carro do ano passado. Então, daí a gente já tem mais ou menos um panorama de que tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz, mais uma vez, terão chances de brigar pelo título. E o Vassar deu uma entrevista recentemente e ele disse que na Ferrari não tem ainda primeiro piloto. O Ferrari vai começar o ano com a disputa totalmente aberta, porém, ele deixou claro que se for preciso, ele vai sim intervir e favorecer ou Leclerc ou Sainz, dependendo daquele que tiver mais chances de brigar pelo título na Fórmula 1 esse ano. Primeiro, que essa postura do Vassan já é completamente diferente do que a gente viu no ano passado do Matia Binotto, que foi muito relutante em dizer que sim, o Charles Leclerc era o primeiro piloto da equipe, claro. Mas eu quero chamar a atenção nessa análise para o Carlos Sainz. E isso porque essa postura do Frederic Vassan já coloca o espanhol sob pressão, para o início da temporada, desde o Bahrein, o Carlos Sainz já vai ter que alinhar naquele grid, lá em Saki, em modo ataque, e isso porque no ano passado, no início da temporada, o Sainz ele teve muitos problemas, principalmente por conta de erros dele, Perdeu pontos ali preciosos na Austrália, por exemplo. Na Emília-Romanha teve problema na classificação, na corrida principal. Não foi culpa dele, na verdade, mas ele também teve um abandono decorrente de uma batida. Enfim, foi um início de ano muito complicado para o Sainz. Só que acontece que agora, se esse cenário se repetir, o Sainz vai ter de se contentar em ouvir a equipe dizendo para ele abrir passagem para o Leclerc, é um cenário muito claro, principalmente quando a gente fala de uma equipe que nunca escondeu, que sim, ela funciona muito bem com primeiros pilotos, foi assim nos tempos de Michael Schumacher, foi assim com Fernando Alonso e até mesmo com Sebastian Vettel e não seria diferente agora, principalmente porque a Ferrari também não esconde, ainda que ela não admita claramente, que existe uma preferência pelo Leclerc. A equipe já trabalha na renovação de contrato do Monegasco, a equipe tem uma confiança muito grande no Leclerc, enxerga nele um piloto que pode sim se tornar no futuro muito próximo um campeão pela Ferrari. E a Ferrari, ao que tudo indica, vai trabalhar por isso. Agora, o lado bom disso tudo é que o Carlos Sainz já provou na prática, ou seja, nas corridas, que ele não fica atrás do Charles Leclerc em desempenho não, muito pelo contrário. Em 2021, o Sainz terminou o campeonato à frente do Leclerc. E se não fossem os problemas que ele teve ali no início de 2022, nós teríamos um campeonato muito mais acirrado e a Ferrari se veria diante de um belo problema. Porque se o Sainz estivesse vencendo, estivesse acompanhando o ritmo do Leclerc e até revezando com ele nas corridas quem chega na frente de quem primeiro, seria muito difícil para a Ferrari priorizar o Leclerc, sendo que ela tem um piloto ali do lado também tendo resultados tão bons quanto. É por isso que o Carlos Sainz ele precisa resgatar esse piloto de 2021 agora para 2023. É necessário vencer o Leclerc, bater o seu companheiro de equipe, já nas três primeiras corridas do ano. Mostrar que não vai ser fácil essa decisão para o Frederic Vasseur. Mas isso depende muito do Carlos Sainz. Ele precisa corresponder para não virar um segundão mais uma vez. Mas e aí pessoal, o que, que vocês acham? O que será que vai acontecer na Ferrari esse ano entre Charles Leclerc e Carlos Sainz? Quem vai ganhar essa preferência? Será o ou Será o espanhol? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.